encarando a notícia de frente. Oi, bom dia, tudo bom? Aqui é o Dr. Wagner Miranda, tá? É, na qual todos, ontem, aconteceu, né? Então, ainda bem que você me deu essa oportunidade para não estar me defendendo, né? Porque nem todas as pessoas imaginam como funciona a sociedade dentro de um ambiente hospitalar, né? Mas, é, como eu posso dizer, é, devido a muitas situações, muitas coisas que vêm passando, né? Não é de um momento, de uma coisa. Igual alguns dizem, ah, é, o Dr. Wagner surtou, né? Igual eu escutei em algumas redes sociais, eu é isso que eu ouvi algumas mensagens. É, o doutor Wagner surtou? Sim, com certeza. Porque se a gente não surta, as coisas não funcionam, entende? Quando eu fiz um requerimento né, com ventiladores, que é qual eu tenho a foto desse requerimento, ele simplesmente eu pedi para ser protocolado e não foi. Foi amassado e jogado fora. Então, assim, começa por aí. Né? É, quando a gente vai fazer é, alguns pedidos ou vai tentar medicar algum paciente, tem medicações que infelizmente, às vezes, não chegam ou não sei o que acontece, que são reguladas. exemplo, fentanil, tá? Eu tô escutando, pra, eu tô falando para todo mundo escutar mesmo, gente. Tá bom? Às vezes, tem medicações que são perturbações, igual o midazolam, né? Que eles deixam para última hora. Um exemplo, esses dias, na sexta-feira, eu mesmo fui fazer uma medicação do paciente. O, a questão dos do, medicamentos, a farmácia só avisou assim. Não, nós não podemos liberar mais que quatro ampulas. É, quatro ampoulos para quem é de oito ou seis é meio... É, é um pouco menor do que a dose necessária, correto? Certo. Mas até aí tudo bem, né? A gente vai engolindo, né? Uma outra situação que aconteceu uns dias atrás, foi quando o sobre a minha sogra, duas pessoas humildes de carlinda, tá? Em que eu tenho muito orgulho de estar nessa família deles, porque eles me acolheram muito mais do que a minha própria família. para você ter noção... O hospital de maternidade de Santa Rita é do meu tio, Dr. Marcelo Miranda, que na qual ele me pagou a minha faculdade de medicina. Eu sou médico graças a ele, graças a minha mãe que tirou leite e com o meu padrasto. Tá? Então, assim, então, daí que veio meu dinheiro, daí que eu fui formado. Então, assim, eu não sou ingrato ao meu tio, na verdade eu sou muito grato ao Dr. Marcelo por ter pago a minha faculdade. Mas, estou aqui hoje, é para defender a humanidade, defender o ser humano defender as coisas erradas, em que eu vi, cansei, cansei de brigar, cansei de surtar, e algumas pessoas falaram para mim que eu tô surtando, né? Então, assim, enquanto ninguém tomar alguma atitude, isso não vai mudar, eu acho, né, na minha opinião. Não sei se vai dar repercussão, minha intenção nenhuma é fechar o hospital, não tem essa intenção, porque quem vai perder é a população. Mas a minha intenção é para abrir o olho desses profissionais e ser mais anos me entende? Assim, porque não, não pode ser feita, as, as pessoas não podem ser, ser, ser, como que eu posso falar? Ser passadas para trás de um jeito no meio de uma pandemia, onde todo mundo tem que se ajudar. Certo. Correto? Correto. Então assim, falta um pouquinho de humildade na humanidade. Então esse pouquinho de humildade que falta, pelo menos eu tento ter. Algumas pessoas gente, me chamaram de um grato, né? A minha própria família me chamou de ingrato, né, por ser o hospital do da... meu tio. Mas assim, hoje, ele não é um hospital do meu tio. Hoje, ele é um hospital dos... Hoje ele é um hospital que ele tem que funcionar para todos. Igual, o rico ou o pobre. o branco ou o negro. É assim que tem que funcionar as coisas na vida. Então eu comecei a ver que lá dentro, quem tinha dinheiro, ficava em leito melhor. E quem não tinha, infelizmente, né, Sofri as consequências. Então, assim, são coisas que eu não aguentei ver. O meu sogro e a minha sogra, quando foram internados, foi pago 4 mil reais por leito de cada um. Eu internei os dois, no mesmo leito. No mesmo quarto, só que em dois leitos diferentes. Então, coloca que são 8 mil reais a diária. Sendo que ele internou às quatro da tarde, foi nesse tempo só às onze da noite. Tá? Então, assim, é meio estranho um paciente com febre às quatro da tarde receber medicação às onze da noite. Até aí tudo bem. Eu relevei, porque isso era à noite, né? No outro dia, ser mal atendido, entendeu? Não fazerem as coisas necessárias, os remédios no tempo certo, depois daí vim que é porque não tem técnica para fazer os remédios, é poucos profissionais para os pacientes. Sim, é verdade. A culpa não é dos profissionais que estão ali dentro. A culpa é de quem que tratar pessoas. Por que, que você vai abrir 60 leitos de UTI, 40 leitos de UTI, 10 leitos de UTI, 1 leito de UTI se você não tem a equipe necessária? Não é verdade? Por que, que você vai tirar ventiladores, ficar trocando monitores para colocar em outra UTI até a auditoria chegar? Não precisa, vai lá e compra. Só que compra materiais bons. Não compra ventiladores em que fica pitando, que fica mostrando sensor de fluxo alterado. A apneia, sendo que o paciente está bem ali e o monitor apitando. Entendeu? Compre monitores bons, compre ventiladores bons. Entendeu? Compre um estoque de micro medicação adequada para não haver falta ou deixar de comprar na última hora que nem tenha acontecido. Certo. Essas são situações ruins. Aí eu vejo pessoas que me ajudam e apoiam, mas também eu vejo pessoas que falam que eu sou ingrato, né, que eu não sou humilde, né, por, por ele ser meu tio, por tudo isso. Vejo pessoas dizendo, ah, você nunca mais voltar no Santa Rita. Mas a minha intenção não é essa. A minha intenção não é tirar dinheiro nenhum dos nossos Santa Rita. A minha intenção não é derrubar esse hospital nenhum. Né? A minha intenção é o quê? Abrir o olho do Ministério Público, abrir o olho da população. Porque isso acontece aqui, acontece no Brasil inteiro. Tá me entendendo? Então, assim, aqui pelo menos eu quero fazer a diferença. Eu não aguentei, cara. Eu não aguentei. De ver as coisas e pedir e reclamar e eu ter que surtar, igual eles falam que eu surto. Eu surto, beleza, mas eu surto por uma coisa boa. Tenho certeza que do fundo do meu coração, eu durmo com o meu coração em paz. Eu durmo bem tranquilo, porque eu sei que eu estou fazendo o correto. Eu quero que você procure, pelo menos, um, dez, vinte, cinquenta pacientes que passaram por mim. Eu quero ver quantos desses pacientes hoje estão mal agradecidos ou, estão, ou foram maltratados por mim em algum momento. Né? igual aconteceu com o um paciente que ficou lá três dias às vezes tem uma visita médica de outro profissional que na qual eu tenho áudios deles que tudo está com o promotor, né? Então assim tem muitas coisas, muitas irregularidades. Eu tenho áudios de enfermeiros que mandaram para mim que trabalharam lá delatando as coisas já está com o promotor, tá? Então assim eu não estou fazendo isso para derrubar, não estou fazendo isso contra o Dr. Martelo por ser meu tio muito ao contrário, eu tô fazendo isso para melhorar a situação, né? O que eu peço é o seguinte, se as pessoas têm dinheiro, para que você vai explorar mais para ganhar mais dinheiro? Não tem lógica. No meio da pandemia, a gente tem que se ajudar. A gente tem que estender a mão, entendeu? Não importa se a pessoa vai pagar em dinheiro vai pagar em galinha. O é importante é a pessoa pagar. Não tem que esperar cheque calção ou não tem que pagar 8 mil reais antes de uma cirurgia para poder fazer a cirurgia sendo que a pessoa tá quase morrendo ali um processo abdominal, entendeu? Então, assim, pagar quatro mil reais por diária, sendo que no quarto não tem um frigobar, não tem uma TV e não tem nem banheiro. Que andar, tem tá no banheiro. Só que, assim, eles estão em fase de adaptação? Sim, estão em fase de adaptação. É uma fase muito difícil de passar. Tem que adequar toda a estrutura do hospital, tem que adequar desde tubulações de oxigênio, tudo isso. Mas, primeiro faz o que? Se adequa para depois colocar paciente. Não vai entupindo de paciente sem ter a estrutura necessária, sem ter os profissionais lá dentro necessários, entendeu? E os profissionais que tem lá dentro não pode ter voz ativa, entendeu? Então, assim, eu cansei de ver o meu chefe, o doutor Luiz Rezende Costa, Reverte Costa, pedir as coisas, entendeu? Eu cansei de ver ele fazer isso e ninguém fazer nada. Pedir, eu pedi as coisas e ninguém fazer nada. Outros médicos se relatarem também não fazerem nada. Ou falaram, não, a gente está vendo e nunca acontece. Verdade. Aí você está você no seu plantão médico, quem é médico sabe o que eu vou falar agora. Você está no seu plantão médico, cuidando dos seus pacientes da UTI. Aí de repente chega um paciente, pode ser de qualquer cidade, nós temos que atender ele ali, correto? Então assim, vindo regulados pelo SUS corretamente, pelo número de regulação, tudo certinho, né? Mas assim, tem que ser passado para o médico plantonista, ou pelo menos para ali. Não só chegar com o paciente entrar e falar, ó, oh, o paciente está aqui, se liga. Entende? Então, assim, graças a Deus, nós temos um ótimo diretor técnico da UTI, que é o Wilmer, que, é que sempre está presente 24 horas por dia. Tudo que nós precisamos, ele está ali. Então, ele foi, fez de tudo para dar certo. Ele está fazendo de tudo para dar certo. Ele está correndo risco. Entendeu? Mas, mesmo assim, ele está ali. Agora, as pessoas que estão tá em cima administração não pisam lá embaixo na UTI para ver como que acontece. Não, não tem nenhum parente deles aí embaixo. Ou se tem algum administrador que está internado na, na, na própria unidade, né? ele está ele em um quarto muito bom, com um banheiro, digo, bar, TV. E eu não sei se vai pagar os mesmos 4 mil de diário, está me entendendo? Só que assim, existe muita, muita desumanidade. Tá? É. Existe muita desumanidade, muita falta de... De, que alguns falaram para mim que eu não tenho ética médica Porque o meu tio é médico, eu sou médico Eu não tenho ética em fazer isso com ele Ué, eu não, tenho, eu, eu não posso ter ética médica Eu não tenho medo de falar a verdade Eu não tenho medo de ver o que está acontecendo Numa pandemia e ninguém poder fazer nada Eu estou correndo risco de vida às vezes Para mim, nunca importa Só que eu tenho certeza Que eu vou fazer pelo menos uma, uma pedrinha de diferença Porque tem muitos profissionais ali dentro que são heróis. A equipe de fisioterapeuta daquele hospital são todos heróis. Eles são heróis. Eu já vi fisioterapeuta esses dias quase chorando, surtando, pedindo para ir embora, porque os ventiladores da UTI não estavam funcionando direito. Eu vi ficar sem ar comprimido por um tempo, todos os ventiladores ficarem apitando, que nem uma loucura. Eu vi, eu presenciei. Gotas de chuva caindo no paciente, caindo numa extensão, dando curto e parando no chão do paciente em si. Entende? Essas coisas e fios todo no chão. Não é possível que não existe uma canaleta para colocar um fio. Uma extensão que, que tem que ter uma extensão só para três, quatro pacientes, sendo que cada paciente tem duas, cinco bombas. Entendeu? Cada bomba é um, é um litro de extensão. Não existe isso. Faz primeiro a estrutura, depois coloca os pacientes lá dentro. É. Então, assim, não, não tenta abraçar o mundo. Eu sei, doutor Marcelo, eu sei que o hospital Santarito está fazendo o máximo que eles podem, acho, né? Para tentar ajudar a região, né? Mas, se for fazer, faz bem feito. Monta estrutura, contrata profissionais, não demite, né? Contrata profissionais. Técnicos, que estão se matando em torno de 24, 36 horas. Entendeu? Por quê? Não tem outros deles que estão passar. Técnicos que ficam doentes dentro do hospital. Você acha que o hospital dá disponibilidade? Você acha que o hospital vai dar o exame? Você acha que o hospital vai dar a tomografia? Só para alguns selecionados. Para outros, não. Oh. Então, assim, esse tipo de desigualdade é complicado. E, e por isso que eu brigo. Eu não tenho interesse financeiro nem nenhum. O Hospital Santa Rita não me deve dinheiro. tá? Eu não tenho nada de interesse financeiro. Eu só estou aqui mesmo, por causa da indignação, por pedir uma impressora e perguntar sobre as medicações que estão tá acontecendo. Porque quando você vai numa UTI em que está todo tá parado, não tem nem médico lá, tem impressora, computador e tudo funcionando, esperando a auditoria. Enquanto, enquanto a UTI, que está realmente funcionando, não tem nenhuma impressora. Aí, por fazer isso, né, eu não cumpro a exigência da administração. Infelizmente, é, não cumpri as expectativas, né? Então, eu fui... É, como que eu posso falar? Não demitido, mas expulsado do hospital em horário de trabalho. Pois a responsável técnica simplesmente me disse, você está fora desse hospital, você está desligado desse hospital. Eu não quero você aqui dentro, eu vou ligar para a polícia. Simplesmente disse, liga, pode ligar. Eu sei que eu não estou errado. Ei, Entendeu? doutor, é, é, me, me desculpe aí estar tá interrompendo a, o seu desabafo, né? você falando uma realidade. É, em que você Sim. conviveu ali dentro do hospital eu tenho duas perguntas para você primeiro, é, há quanto tempo você vinha trabalhando estava ali nessa desde linha dezembro. de frente em relação à Covid no hospital Santa Rita no hospital Santa Rita desde dezembro Dez mil, de agora 2020. 2020 mas eu já tinha trabalhado antes no hospital, mas não com o Covid si. agora com o Covid só desde dezembro e na UTI desde, desde março agora, vai fazer um mês e pouco é, haja visto também, doutor é, Wagner Miranda, que o Hospital Santa Rita, ele foi credenciado, né? Todos nós sabemos isso em relação a respeito Sim. ao atendimento pelo SUS. E como Sim. é que ficou aí? Você teve alguma conversa, alguma comunicação com a Secretaria Municipal também de Saúde do município de Alta com Floresta? Certeza. Na verdade foi o seguinte, no momento em que me expulsaram do hospital, eu fui diretamente na prefeitura dignado, tá? Não vou mentir, eu sou um cara muito coração, menos razão, eu acho muito mais que meu coração que fica a minha cabeça. Então, assim, sair chorando, sair chorando do hospital, não tenho vergonha de dizer. Vergonha é roubar, vergonha é fazer outras coisas contra a saúde pública, entendeu? Isso eu não tenho, eu tenho meu coração em paz. Então, eu saí do hospital, fui direto na prefeitura, da prefeitura eu fui direto ao fórum falar com o promotor de justiça, e daí em diante, o que for necessário, eu vou ir. Alguns podem falar, né, igual falaram pra mim, para com isso, é sua família, tá ficando feio. Ué, família é família, meu tio sempre foi meu tio, sempre cuidou de mim. Ele nunca foi um mau tio, doutor Marcelo. Agora uma coisa é estrutura física do SUS, estrutura de saúde pública. É isso que eu falo, entendeu? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Estou muito grato ao doutor Marcelo ter parado minha faculdade de medicina. Mas existe uma coisa, existe um juramento, entendeu? Existem muitos casos em que eu vi que eu solicitei UTI, foi chegar UTI pra ele só na final da tarde, ou foram montar uma UTI intensiva, entendeu? É complicado, é bem complicado. Com certeza. Não é fácil, não é, não é fácil estar dentro do hospital numa época de pandemia, né? Eu sei que às vezes pode ter medicação que tá em falta na produção, pode. Mas às vezes não é melhor você comprar muito mais medicação e ter o estoque. Do que comprar de que em Certo. Né? É questão de pensar. O dinheiro do SUS está na conta. Então, faça bom uso para o SUS, para os pacientes do SUS. Entende? É isso, que, é, é isso que eu estou indignado. Só isso. Doutor, é, é, me desculpe mais uma vez aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Inclusive, aqui eu vou colocar aqui até tá na tela, para que as pessoas possam entender. Em uma de suas denúncias, você, você diz o seguinte. Hospital e Maternidade Santa Rita estão matando os pacientes. Diante de tudo essa situação que você fala, que você denuncia, é, há por algum momento é, você chegou a, a ver alguma pessoa perdendo a sua vida em decorrência de toda essa situação? Não, em nenhum momento, no meu plantão, nos meus horários de plantão não. Mas se você pensar, tem falta de estrutura, tem uma falta de oxigênio que acontece. Ontem mesmo de manhã, eles iam trocar um sensor de ar comprimido e os pacientes iam ficar 10 a 20 minutos sem ar comprimido. O ar comprimido ele serve para funcionar a máquina de ventilação. E ali, o que você me explica? Pacientes que comigo estavam vendo plantão, de repente no outro plantão, não sei se aconteceu alguma coisa ou não, já estão falecidos. Entendeu? Quando tem queda de oxigênio, quando tem queda de, de ar comprimido... Quando tem uma falha mecânica, uma elétrica, isso é risco à saúde. Eu não vi, eu não posso pegar e falar assim, não, é, foi por causa desse entirador e esse paciente morreu agora. Não. Mas assim, se, eu vi falhas, muitas falhas. Essas falhas, o que que falhas levam? Levam a óbitos, correto? correto? Pega o índice de óbitos das últimas duas, três semanas, em comparação ao mês passado. Entende? É mais ou menos assim que funciona. Né? Certo. Então, assim, agora querem abrir mais 60 leitos? Será é que eles têm mais, pelo menos, seis médicos para cobrir? Porque são 10 leitos por médicos? Eles vão precisar de 6 médicos, no mínimo 6 enfermeiras, né? 6x4, 24, no mínimo 24 técnicos. Você acha que eles vão conseguir contratar tudo isso? Eu só espero que sim, porque eu não quero que a população sofra. Certo. Entendeu? Eu posso ser preso, eu posso estar errado. Não tenho medo. Tô nem aí se eu for preso. Eu só quero que todo mundo saiba que existe coisas erradas. Tá? Existe coisas erradas. Posso ser ingrato, igual me chamaram de ingrato na minha família? Tá bom, posso ser ingrato. Mas, pelo menos, eu tô exercendo o que, é, o que eu propus exercer na minha vida. Que é o bem, fazer o bem pro próximo. Ajudar o outro, tratar bem os pacientes dar atenção aos pacientes não passar uma visita de dois minutos e depois ir embora e daqui dois, três dias voltar não, tá bem eu deixei de fazer consultas por causa desse tipo de situação me entende? só na UTI, porque já tava vendo algumas coisas ruins na, na entrada dos pacientes ali então assim, já fiquei só na UTI por causa disso aí depois vim falar que eu sou ingrato depois vim falar que eu não estou cumprindo com a ética médica me desculpa, mas é bom analisar todos os pontos, né? Todos certo. os pontos e para onde está indo esse dinheiro, certo. né? Mas, fazer Inferno. o quê? Eu sou só um simples médico que pediu uma impressora e um pouquinho de remédio. Aí, deu o que deu. Certo. O doutor Wagner Miranda, é muito bom falar com a sua pessoa. É, a gente percebe-se, né, que diferentemente de outros meios de comunicações em relação a algum tipo de situação que venha à tona em relação a, a, ao seu pronunciamento daquilo que você falou, daquilo que você denunciou. É, haja visto Sim. que já está sendo investigadas né, as denúncias pelo Sim. Ministério Público, pela Polícia Civil Sim. de Alta Floresta. A minha pergunta é o seguinte, é, você além do seu depoimento, você levou ao Ministério Público Ali diante do seu depoimento Algo que comprovasse todas essas irregularidades Por exemplo, como fotos, é, é, vídeos feitos por celular Alguma coisa nesse sentido? Não, não levei fotos nem vídeos Porque primeiramente nunca tirei foto nem vídeo dentro da UTI É proibido é. tirar uma foto ou gravar um vídeo dentro da UTI E nunca foi de nenhum interesse meu fazer isso Em nenhum momento eu tive interesse de ter essa repercussão Ou fazer tudo isso Entende? Porque se eu tivesse interesse, eu já tinha filmado e gravado há muito tempo atrás. Eu não, tive, eu não tenho interesse. Só que assim, é indignação o que eu estou fazendo. É por questão de indignação, por falta de humanidade. Entendeu? Só por causa disso. Indignação. Tá? Você está lá trabalhando, você vê que está faltando as coisas, o seu chefe pede. né Mas A pena é que quem está em cima, não olha para quem está lá dentro da né? Pelo menos, assim, é o que eu penso, não sei quem, quem, quanto que vai, quanto que vai, não sei preço de nada, eu não manejo valores de nada, nem de remédio, nem de nada, só que assim, poxa, vamos então, suprir os pacientes que estão no momento melhor e ser mais atendidos e diminuir a taxa de óbitos, porque a gente só aumenta leitos para aumentar a renda do SUS, não é assim que funciona, é, tá... entendeu? É complicado, é, é, é isso que eu estou dizendo. Compra materiais melhores, quer dizer, respiradores melhores, bombas de infusão melhores, para não ter que ficar apitando o tempo inteiro, mostrando que está irregular, sendo que está tudo funcionando normal, daí todo tempo tem que ir lá e arrumar o um ventilador, arrumar uma bomba. Me entende? Ou, igual eu, há duas semanas pedindo uma impressora, fiquei de boa, fiquei tranquilo. Certo. Entendeu? Só que aí, eu estou errado, né? Doutor, mais outra pergunta que eu quero aqui falar, é, perguntar, me perdoe a sua pessoa é Em relação ao seguinte Ao todo o hospital Santa Rita Administra cerca de 25 leitos Comprados e custeados com dinheiro público né Por meio do governo do estado de Mato Grosso Aonde a prefeitura né, recebe os recursos E repassa a for, de forma de convênio Ao hospital particular Que é o único do município que montou estrutura Para atender pacientes de UTIs A minha pergunta é o seguinte é, são 25 UTIs montadas dentro do Hospital Santa Rita, né, custeado aí pelo governo do estado, que repassa todos os recursos à prefeitura. Como é que é ali dentro do Hospital Santa Rita? A minha pergunta, é, é, a, a dúvida é o seguinte, o hospital conta com quantos leitos né, pelo setor privado, além desses 25, como é que eles manuseiam esses pacientes? É tudo misturado? Como é que se tem ali é, essa movimentação do atendimento em relação com o público e com o privado, doutor? Não, assim, os pacientes na, dentro da UTI, sendo particular, sendo convênio ou sendo SUS, não importa como ou a maneira que está internado, são, os mesmos, são tratados igualmente, tá? Isso não tem diferença entre um paciente do SUS e um paciente particular dentro da UTI. Certo. Por quê? Porque são as mesmas medicações, é o mesmo médico que está atendendo, né? Então, assim, é, isso não tem essa diferença dentro da UTI. Mas eu não posso falar para você que são tudo separados são misturados? Sim, são misturados, tá? Mas, a atenção, né? A atenção é do, em si, né? Dos medicamentos tudo são iguais para todos os pacientes. Não tem, não tem divisão, ah, porque o fulano é rico, tá no particular e ele tá no SUS. Não. Tem 25 leitos sim, tá? Separados para o SUS, onde na, sempre que precisa de pacientes, eles vão e usam os leitos SUS. E também os leitos particulares né? Que também estão disponíveis, mas não é em aula separada Ainda mais agora que eles vão abrir uma quarta UTI, né? Que segundo ontem, né? Na hora que eu fui expulso, expulso do hospital, é, disseram que a quarta UTI já era do SUS, então assim, eu não sabia nem disso, né? Mas é, vamos esperar, vamos ver como o público vai falar, né? Vamos ver se vai ser aberto mais esses 60 leitos, né? Mas assim, eu estou à disposição Aqui 24 horas por dia, não tenho medo de falar o que eu penso. Eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, né? Muitos pode pensar, "Olha que cara idiota, aí que médico babaca fazer um negócio desse". Tá bom. Como uma vez eu escutei, né, do próprio das próprias pessoas no hospital, "Se tá infeliz aqui, procura o regional". Foi desse jeito que falou para mim. Certo. Então, assim, isso para um paciente grave, então, assim, quer dizer que pra ele está nem é se está no hospital ou não. Entendeu? Entendi. Então, começando, começando numa frase dessa, eu acho que você já tem a noção de como que é as coisas. Certo. Né? Deixa eu de Pode é falar assim com o doutor. Eu não, estou tranquilo, já não... Tem muito o que falar, mas não. Ah, Então tá, eu só quero que, é, tirar, acionar algumas dúvidas, né? Porque é muito importante, eu quero fazer algumas perguntas dentro do seu contexto, daquilo que você relatou. A princípio, no início da nossa entrevista, você relatava o seguinte, em relação né de alguns atendimentos, né? Sendo como prioridades, né? Foi o que eu entendi no início aqui da nossa conversa, para pessoas ali que, é, um atendimento pelo privado, né? Você falou a respeito disso. Quantas UTIs você deixou bem claro com atendimento... É, é, é normal para qualquer tipo de pessoa, independente, né? Se é pelo sim, atendimento pago, é, é privado, pelo setor público. Sim, Agora, essa, é verdade, esse privilégio, esse privilégio que você disse aí relacionado aí às pessoas pelo particular, é, é, é pelo atendimento inicial? Ah, quando a pessoa já chega por lá, aí tem esse, esse privilégio, Não. como você disse? Na verdade, é o seguinte, atendimento inicial... Tem que ter sempre, não importa, né? Se tem dinheiro ou não, tem que atender o paciente. Pelo menos eu sou assim. Né? Mas uma coisa que você adentra, que você interna o paciente. Aí, tudo bem. Tem um custo postal, hospital? O hospital tem que cobrar? Se é particular, tem que cobrar. É o correto, é particular. Correto? Mas dá uma estrutura, dá um suporte necessário. A pessoa não está pagando quatro reais por dia ali para estar tá ali sentado esperando das quatro da tarde às onze da noite uma tipirona, tá me entendendo? Entendi. Por falta de funcionário, por falta de técnico, é o que foram repassados para mim nessa época, né? Eu tô falando isso porque foi o que aconteceu, e eu vi, né? Dentre outras coisas, mas assim, isso tem diferença. Agora, se chega uma pessoa mais rica, uma pessoa mais famosa na cidade, lógico, vai ter um quartinho ali com um sofazinho, vai ter um quartinho pra uma visita, vai ter celular na mão, né? Mas fazer o quê? Essa é a diferença. Né? Pessoas humildes que têm o seu dinheirinho, que têm suas chacrinhas, que têm suas vaquinhas, que têm suas galinhas, que tem seus porquinhos, eles vendem o que for, mas eles pagam. Eles pagam. Eu tenho dívida. Eu sou uma pessoa que deve pra caramba na cidade. Não tenho medo de dizer isso. Por quê? Devo? Sim, devo sim. Mas mesma coisa, eu não sou anti-humano. Eu explico, eu falo o que está acontecendo, eu não deixo a pessoa, eu não dou vaca. Então, assim, é a mesma coisa que lá, se você for atender um paciente particular que seja humilde, pelo menos, atenda bem, igual você atende algum paciente que seja dono de uma super mega empresa na, que está na cidade, um exemplo. Porque senão, eles vão te colocar num leito de enfermaria, vão te cobrar 4 mil reais de tratamento por dia, né? E vão, e sendo que no seu quarto não vai ter banheiro, nem frigobar, nem nada. E o outro que também vai pagar os mesmos 4 mil reais por dia, vai estar tá num leito com banheiro, TV, ar-condicionado, frigobar, e até um, outra cama, às vezes, ou um, não sei, sofá, entende? Porque é bem complicada a situação. Foi por isso que de, eu saí da parte do atendimento por causa desse tipo de situação. Aí eu parei de atender, fiquei só na UTI, porque na UTI não ocorre esse tipo de coisa. A gente não tem um atendimento, lá a gente só mede com pacientes graves. Não tem paciente na UTI que não é grave, todos são graves, todos são gravíssimos, né? Então, assim, é... não tem nada contra ninguém do hospital. Assim, tô falando, ah, o do, Dr. vai tá fazendo isso contra o tio dele, não, não é contra meu tio, não é contra ninguém, tá? Não sou contra o responsável técnico do hospital, não sou contra o responsável técnico da UTI. E a parte está 24 horas disponível para gente lá, doutor. Ele nunca, nunca tira o pé daquele hospital quando precisa, entendeu? Então assim, não é por causa, eu estou indignado, é pela forma que trata as pessoas, entendeu? É Sim. complicado, é, eu posso estar tá surtando igual me falaram, beleza, só que daí vai de cada um, cada um imagina o que quer, cada um tem o coração que quer, o meu coração, eu sei que está limpo. Bem, além dessa situação da sua demissão, é, você deixou bem claro, segundo as suas palavras neste programa, é, entre Sim. aspas, né, em relação de. Praticamente você foi expulso. Isso também foi uma grande ofensa para a sua pessoa, quanto um doutor Com formado, ó, ó, Wagner? Foi, foi uma ofensa muito grande. Muito grande. Isso também está relatado. Certo. Eu quero aqui agradecer a sua participação, é, doutor Wagner. A gente vai estar aqui também é, de olho, atentamente, em relação. É, o posicionamento né, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Alta Floresta, haja visto também em relação ao Ministério Público e começa a investigar essa situação, é, a, a para aí em relação, é, em decorrente de seus depoimentos com a Polícia Judiciária Civil. E eu quero agradecer carinhosamente a sua participação neste programa. É, está aí sempre aberto o espaço para que você se pronuncie em relação à situação. É, você chegou algum momento receber, só a gente finalizar, alguma ligação do prefeito Chico Gamba em, em determinado momento, é, depois dessa repercussão toda de ontem para cá? O secretário de saúde me deu todo o suporte necessário. Certo. Foi graças ao secretário que eu cheguei até o promotor, né, é, imediatamente ele já tomou as de providência. O secretário de saúde em nenhum momento me deixou, assim, a ver navios. Ele estava do meu lado, me ligou, anotou meu número eu precisei de minhas dúvidas, me levou até o promotor, o promotor me explicou corretamente como que se segue a situação então assim, eu estou seguindo as indicações do promotor, e o promotor fala para mim que eu estou a capa dele aqui, eu sigo, certo. entendeu? Então é isso, é isso que eu estou fazendo, mais nada. Certo. Mais uma vez eu agradeço a sua participação, tenha um bom dia, a gente teria aqui muitas perguntas, né? Mas a gente está aqui acolhendo primeiro o seu posicionamento, a sua fala, o seu desabafo, né? A gente percebe que não foi em si uma entrevista, em si um, um, um desabafo em relação de uma situação como você mesmo relatou, denunciando ali o hospital, de algumas situações né, que, que estão irregulares dentro ali do Hospital Santa Rita. Doutor Wagner Miranda, muito obrigado pela sua participação, tenha um excelente bom dia. E como eu disse, o nosso programa está à disposição para qualquer pronunciamento da sua pessoa. E eu quero agradecer Perfeito. porque você, em primeira mão, você concedeu né, aí para a imprensa a primeira entrevista, você escolheu aqui a nossa equipe do Bom Dia. E é muito satisfatório, com certeza, por confiar no nosso trabalho. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Ah, certo, um bom voz, dia para você. vocês me deram. Eu só certo. espero que... Dê tudo certo que essa sementinha possa produzir algo bom aí na humanidade. Certo. Um abraço para você. Tá, tô com Amém. Bom, gente, 8 horas mais 45 minutos, né? Essas foram as palavras em relação de uma situação de uma denúncia de um médico que foi demitido no hospital Santa Rita, em Alta Floresta, alegando aí uma, uma, em uma postagem do seu perfil no Facebook que foi vítima, né? de retaliações administrativas que culminaram em sua demissão sumária após levantar um questionamento que, segundo ele, é, confrontam os interesses do hospital. E a gente, como nada mais e nada menos, né, nesta, nesse bate-papo, a gente conferiu aí é, com exclusividade as palavras, é, portanto, do doutor Wagner Miranda Júnior, né, ele que, inclusive, é sobrinho ali é, de um dos... É, do proprietário do hospital Santa Rita, falando aí a respeito deste caso. Né? Agora vamos é, ver o outro lado da situação, como que vai ser é, a, a participação do Ministério Público né, em relação à situação, já que foi é, colhido todos os, é, colhido um depoimento ainda na tarde de ontem por parte do é, Dr. Wagner. E a gente agora vai se, vai se posicionar diante da situação de acordo aí com tudo que vai dando desfecho a respeito deste caso. Né? Ah, creio eu também que a Secretaria Municipal de Saúde ah, vai se pronunciar em relação à situação né? e também até a direção do Hospital Santa Rita. Né? É isso que a gente aguarda em relação, já que há esse credenciamento deste hospital ali no município de Alta Floresta. certo? É, eu quero aqui agradecer a, as participações neste momento em nosso programa. É, para a gente finalizar, teríamos muitas informações que a gente queria, inclusive, é, repassar para vocês, mas o nosso horário está se esgotando neste momento, né e eu quero aqui finalizar o programa, é, agradecendo algumas participações, aquelas pessoas que nos acompanhou desde o início deste programa, onde nossa audiência hoje foi, graças a Deus, muito boa, de acordo aí com o pronunciamento né, do Dr. Wagner Miranda, de Alta Floresta. Olha, muitos foram os comentários, né? a, a, a Ednalva, Sápia fala, ele está certinho. Eu já fiquei internada e lá tratam as pessoas diferentes por terem dinheiro. Janice Mendes fala, parabéns pela coragem de fazer isso. Edinalva, já falei, né? É, a fiação é toda por fora. A Edinalva ainda fala o seguinte, às vezes né, que fiquei internada, já falei, né? É, às vezes que fiquei internada, o plano de saúde deve que mandar tudo, pois eles não tinham nem o soro. Lindomar Souza fala, bom dia Fabrício. Nelo Souza fala assim, parabéns pela programação. Lourdes Alves Pinto, parabéns pela coragem e a dignidade. Por mais médicos assim, Deus te recompensará. É, deixa eu ver aqui, Adélia Kruger, né? É, falando assim, eu já traba trabalhei lá, nunca recebi, enquanto não levei o advogado para receber, mas recebi. São outras situações, né? Por parte do administrativo ali do hospital. A Maria Virgínia, estou até emocionado em ver a coragem desse menino, Percebo muita sinceridade na fala dele, dá para perceber a preocupação dele com os pacientes, o amor ao próximo e também posso até estar enganada, né? foi o, a, a, a, o posicionamento da Maria Virgínia. A Adélia Kruger falou assim, os Mirandas estão comprando o hospital, é, dois pinheiros né, de Sinop, é, E a gente também é, não, pod não podemos adentrar nessa situação, a gente respeita as opiniões das pessoas. Deixa eu ver quem mais, Estelina Viana." A Giozella Oliveira fala, nunca vi tanta dignidade e tanto amor ao próximo, parabéns. Quem mais passa por aqui? Gildete Arueira, parabéns para esse médico, Deus abençoe e proteja. Quem mais passou por aqui? A Keila Cristina, é, falou assim, Dr. Wagner, cuidou muito bem da minha mãezinha, enquanto estava nos cuidados dele, ela estava bem. Ele saiu do plantão, minha mãe foi entubada e não resistiu, com três dias e veio a óbito. né Outra situação aí que culmina também. É, em uma denúncia, né, em relação à situação do parentesco aí da Keila Cristina Prado. Gente, foram inúmeras aqui as participações hoje. O Damião, inclusive de Carlinda, fala do jeito que está: estão pagando caro para morrer a míngua, mundo cruel. Isso é capital, capitalismo selvagem. Sandra Meyer Rocha, gente, é só analisar esse aumento de UTIs e a quantidade de óbito. Tá na cara que o dinheiro tá rolando solto. Aí, caso tenha que. É, deveria ter uma investigação aí. Né, vocês vão ver muitas coisas erradas, infelizmente. Olha, é, gente, é, é, infelizmente a gente é, está aí a par né, desta situação. É claro que a gente não poderia estar falando aqui de, desta maneira, mas a gente pegou aí essa entrevista com o doutor Wagner Miranda Júnior, trazendo o seu relato neste programa a respeito desta situação, desta denúncia com o Hospital Santa Rita, até porque, como ele disse, em outras situações a gente já vê algumas investigações, né, é, num cenário nacional, aonde é, o Ministério Público ah, começa a fazer as investigações e agora a gente vai aguardar, né. A gente vai aguardar. Que bom que a gente teria é, muitas pessoas com essa coragem fazerem as suas denúncias em relação de aquilo que é público e que deve ser cumprido, né? É, em relação tudo que envolve o dinheiro público, aquilo que é nosso. Né? E agora a gente vai é, acompanhar o desfecho desta situação é, a respeito ali do município de Alta Floresta, onde o doutor médico, né? melhor dizendo aqui, o médico doutor é, Wagner Miranda, é, estará... É, fez o seu pronunciamento, seu depoimento né, dessas denúncias graves em relação ao Hospital Santa Rita. Imparando a notícia de frente